E mais uma vez o presidente dos Estados Unidos estragou a festa brazuca. Pois é, apesar do PIB do Brasil pro terceiro trimestre ter vindo acima das expectativas, o que ajudou até a dar uma reduzida no valor do dólar hoje, que voltou a ser negociado abaixo dos R$ reais e centavos, Donald Trump voltou a apontar a sortilharia para a China, dizendo que preferiria que um acordo comercial com os chineses fosse alcançado só depois da eleição presidencial norte americana no final do próximo ano, e obviamente que isso não caiu nada bem para os mercados e puxou as bolsas dos Estados Unidos e da América Latina para baixo, além também de ofuscar os dados do PIB brasileiro. Nesse cenário, o Ibovespa que poderia ter tido um novo recorde histórico hoje, acabou fechando praticamente estável, com leve alta de 0,03% aos 108.956 pontos. Para amanhã, logo pela manhã, é bom ficar ligado na divulgação da pesquisa de emprego privado ADP nos Estados Unidos que poderá ajudar a pressionar o valor do dólar. Além disso, é bom ficar ligado também nos dados de produção industrial brasileira que darão mais detalhes sobre a conjuntura econômica do nosso país. E esse foi o Otário Invest de hoje com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia de forma rápida e sem frescura. Fui!